Conhecer tecnologia não é bem um privilégio, mas te faz, inclusive, poder mais para fazer coisas por quem pode menos. Sou Fernanda Monteiro, tenho 31 anos, sou formada em análise de sistemas. Comecei a atuar na Maria Lab, onde eu sou coorganizadora há um ano e meio, quase dois anos já. Maria Lab começa com um coletivo, começa com uma ideia de um hackerspace espacial, virtual, e espacial, tipo itinerante, que. Não se foca num espaço só, migra ali entre espaços feministas, espaços de tecnologia, com esse recorte de mulheres, com esses recortes de gênero, com recortes de raça, com recortes étnicos. Faltava um espaço para discutir outros fatores de tecnologia, outras áreas de tecnologia, outros processos de tecnologia. E até nos entendermos dentro da tecnologia nos acolhermos. E aí o Maria Lab surgiu disso. assim. E aí eu estava numa crise de identidade. O que, que eu vou fazer com todos esses dez anos que eu já trabalho em tecnologia? O que, que eu posso fazer com isso? O que, que isso está realmente mudando a vida das pessoas? Estou trabalhando em banco. Trabalhando em processos de milhões, que até atendem milhões de pessoas, mas que tipo elas não veem um ganho real nisso. E o que eu estou fazendo da tecnologia agora? Eu quero discutir isso mais para minorias. Eu quero discutir isso para as pessoas que, que fazem sentido para mim. Para outras mulheres, para outras mulheres negras, para outras mulheres da periferia, para outras mulheres trans, para outros homens trans também, para começar a entender tecnologia num outro aspecto que não era só mercado. E a gente não é encorajada a fazer tecnologia como uma forma de aprender, como uma forma de inventar, como uma forma de resistir. A importância de você entender programação não é só você desenvolver tecnologia ou você criar uma proximidade com a máquina. Às vezes, é você criar uma proximidade com aquilo que você gostaria de criar e, às vezes, não teve oportunidade. Né? Tipo, Hoje, tudo, tudo é hacker. Tudo é hacker, tudo é hacking, hackeando alguma coisa. O brasileiro já faz gambiarra desde o início aqui do Brasil. E é hacking! Pegar lá, fazer um esquema para puxar mais peso, colocar a lata d'água na cabeça. É hacking. Isso é hackear. Isso é achar formas criativas e tecnológicas, criar modelos de tecnologia que você possa facilitar o tempo todo e achar o um jeito mais fácil e mais prático de fazer isso. E a gente não se apropria disso, porque a gente não sabe. Tem essa falta de conhecimento, tem essa falta de aproximação, mas a falta de conhecimento não é culpa das pessoas, a falta de conhecimento é a culpa de um modelo elitizado de tecnologia que não comporta na sociedade. Quando você chega nessa percepção de que a tecnologia ela pode ser um veículo social, você cria outras camadas de resistência, de resiliência, onde você pode se comunicar com outras pessoas que sentem o mesmo que você. E isso cria uma sensação de pertencimento que você não tinha antes me leva para lugares, inclusive, que não tem tecnologia, que pode levar a gente a conhecer não só aquela cultura que está distante lá no outro país, a própria realidade que está do nosso lado. Como hoje eu trabalho menos com código, eu acho que tem muita relação também espiritual, até meio de, tipo, magia mesmo, de tecnologia, num sentido meio xamânico, assim, meio de você entender. Como é que a gente alcança a nossa própria natureza interior? Como é que a gente alcança a nossa própria integração com o natural e transcende isso? Transcede a nossa comunicação com o planeta, com a sociedade, com as pessoas, através da tecnologia. E isso já é por si só uma forma de espiritualidade também. Uma forma de você se entender e entender como tecnologia pode te levar a ter uma ligação com a terra. Uma ligação com a natureza, uma ligação com a espiritualidade, uma ligação com as pessoas.